Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba como fazer isso de forma facilitada. O procedimento de emagrecer é uma coisa muito simples de se fazer. Sim, é até fácil. Só que muitas vezes as pessoas não emagrecem porque não sabem o passo a passo de como emagrecer. O que precisa de um treinamento que ensine passo a passo de como emagrecer. De forma fácil, simples e correta. Como eu consegui isso? Simples. Logo, logo, neste vídeo mesmo, eu vou colocar, eu vou te mostrar um blog. E neste blog tem o treinamento de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Também não se esqueça de inscrever o seu e-mail no blog para receber dicas exclusivas do assunto de emagrecimento.